Nesse vídeo eu quero estar tá te contando como eu consegui ganhar quase 7 mil reais nos últimos 30 dias apenas copiando e colando os sinais do melhor robô aviator 100% gratuito. Esses aqui, pessoal, são alguns saques tá, que eu venho fazendo diariamente apenas copiando e colando os sinais desse robô aviator 100% gratuito. E até o final desse vídeo eu vou estar tá te explicando todo o passo a passo de como todos vocês conseguirão ter acesso a essa sala de sinais desse robô com como ele funciona, todo o passo a passo para que vocês consigam começar a lucrar hoje mesmo, ter resultados iguais a estes que eu venho conseguindo ter diariamente ou até maiores. Então, assiste este vídeo até o final que pode ter certeza que você não vai se arrepender, beleza? Bom pessoal, primeiramente tá, sejam todos bem vindos a esse vídeo, eu tenho certeza que se você chegou até aqui você já deve estar há um tempo né, tentando ganhar dinheiro no jogo do aviãozinho, mas com certeza já deve ter passado por algum tipo de frustração de você comprar diversas salas de sinais onde prometem ter uma assertividade absurda, que você terá grandes lucros, mas infelizmente você só acaba perdendo seu dinheiro e se frustrando. E saiba que eu também já passei por isso, eu também já gastei muito dinheiro comprando diversas salas de sinais onde me prometiam ter grandes resultados, grandes lucros, mas o robô acabava errando muito e eu só perdia cada vez mais o meu dinheiro. E por esse motivo, pessoal, eu acabei criando o meu próprio robô Aviator. Desde o meu primeiro mês utilizando o meu próprio robô Aviator eu venho conseguindo grandes resultados. No início, pessoal, eu tinha 200 reais guardado que estava economizando e coloquei na minha banca para iniciar ali a jogar no aviãozinho utilizando os sinais do meu robô. E no meu primeiro mês eu já consegui ter esse resultado aqui, ó, pessoal. Eu consegui fazer um saque de R$3.280. Mas não parou por aí, porque no meu segundo mês, utilizando os sinais do meu robô, eu consegui ter esse resultado. Eu consegui ganhar R$6.860 e a cada mês que eu consigo aumentar os meus os meus resultados os meus saques em a minha banca e após eu mostrar essa sala de sinais os meus resultados o meu robô que eu criei para eu estar jogando para os meus amigos, todos eles começaram a me pedir para que eu também colocasse eles dentro dessa sala de sinais, que eles queriam também começar a ganhar dinheiro. Quando eu compartilhei nas minhas redes sociais, recebi milhares de mensagens pedindo acesso a essa sala de sinais. Então, por esse motivo, eu vim aqui gravar esse vídeo e vou explicar aqui para vocês todo o passo a passo de como todos vocês conseguiram ter acesso a essa sala de sinais como que esse robô funciona e como qualquer um de vocês conseguirão ter grandes resultados, beleza? Bom, primeiro passo pessoal, vou estar deixando aqui abaixo desse vídeo, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário, o link de acesso a essa sala de sinais do robô. Você vai clicar no link aqui abaixo que vai estar no primeiro link da descrição e no primeiro comentário e você será redirecionado para a sala de sinais do robô do Telegram. Agora eu vou te mostrar como o robô funciona direto na minha tela do computador. Bom, pessoal, já estamos aqui dentro do nosso grupo VIP, tá? Do Telegram, do nosso robô aviator totalmente gratuito. E acabou de sair um green aqui ao vivo com vocês, tá? Como vocês acabou de ver aqui. Né? Acabou de sair, a 8h43, um green, tá? E, bom, como eu falei, só clicar no link aqui abaixo desse vídeo, vai aparecer um botãozinho para você clicar e ser redirecionado e entrar aqui no grupo Totalmente gratuito do nosso robô Aviator. E bom, como vocês podem ver, pessoal, esse robô tem uma assertividade absurda, ó. É 97% de assertividade. Não é balela, não é da boca para fora. O robô é insano, pessoal, ó. Acha um RED aí? Você não vê, acha um RED? É insano, pessoal. E quais os primeiros passos aqui para você estar lucrando muito com o nosso robô? Bom, pessoal. Todas as mensagens de Green vai estar aqui, ó. Aproveite o bônus de cadastro. Clique aqui. O que seria esse bônus de cadastro? Se você for um dos sortudos, pessoal, que são apenas 200 vagas, tá? Do bônus de cadastro da plataforma, no seu primeiro depósito você vai conseguir dobrar o valor da sua banca. Então, se você depositar de no mínimo 50 reais, você vai ter 100 reais de banca. Se você depositar 150, você vai ter 300 de banca. Se você depositar 200, 400 e assim em diante, tá? Mas, como eu falei são apenas 200 vagas com esse bônus então quem sabe você seja aí alguns dos sortudos tá você vai clicar aqui neste link tá bom que vai estar aqui no grupo na mensagem para que você seja redirecionado para esta aba aqui onde você vai preencher com seus dados beleza e é muito importante vocês usarem esse robô pessoal apenas nesta plataforma esse robô não vai funcionar em outra plataforma tá deixando bem claro para vocês Bom, aqui você vai colocar o seu CPF, o seu e-mail, seu nome de usuário para você fazer o login, tá bom, na sua conta, sua senha, sua confirmação de senha, vai colocar o seu número, aqui já vai estar o país certo, aqui já vai estar a moeda, né, e aqui você vai clicar neste quadradinho aqui para aceitar os termos da plataforma e vai apertar em registre-se. Após você concluir aqui, pessoal, você vai ser redirecionado para a aba do seu primeiro depósito, pessoal, na plataforma. E como eu falei, façam um depósito de, no mínimo, 50 reais, pessoal, por dois motivos. Primeiro, para que vocês consigam ter o bônus da plataforma, tá? Espero que você seja aí algum dos sortudos que vai conseguir dobrar o valor da sua banca no seu primeiro depósito, tá? E segundo, pessoal, porque eu acredito que seja um valor mínimo para que você comece a ter bons lucros diários, tá? Porque, às vezes, se você coloca 10 reais, R$15, reais, reais, você acaba não conseguindo fazer toda a estratégia do robô. Por quê? O nosso robô, ele trabalha até com dois martingales, ou seja, na primeira entrada que você fizer, seguindo o sinal do robô, você vai fazer, por exemplo, você vai colocar cinco reais. Se na primeira entrada não bateu, você vai, você vai dobrar o valor da sua primeira aposta para a segunda e vai colocar dez reais. Se na segunda entrada que você fez não bateu, você vai fazer a sua terceira aposta, dobrando o valor da anterior. Tá? Então, na primeira aposta você entra com cinco reais, na segunda você vai entrar com 10 e na terceira com 20 beleza? Então, se você às vezes acaba colocando no seu primeiro depósito R$ reais, você não consegue seguir toda a estratégia do robô, tá? Então, um depósito de, no mínimo... R$50,00 é, para que você consiga aproveitar o bônus de cadastro da plataforma para dobrar o valor da sua banca e também para que você consiga seguir a estratégia do robô. Após você fazer a seu, o seu registro, o seu, seu cadastro na plataforma, seu primeiro depósito, só ficar ligado aqui, ficar esperto na sala de sinais que o robô trabalha 24 horas enviando sinais para vocês, para que você apenas ganhe muita grana. Bom, pessoal, como vocês viram, é muito simples, muito fácil utilizar esse robô. Basta você seguir todo o passo a passo e todos vocês conseguirão ter resultados. Você não vai pagar nada, tá em nenhum momento para estar dentro dessa sala de sinais, nenhum tipo de mensalidade, nada. Ele é 100% gratuito. Só clicar no link aqui abaixo do vídeo, você será redirecionado para a sala de sinais desse robô. Siga todo o passo a passo do vídeo que você terá grandes resultados, beleza? Espero que esse rápido vídeo tenha ajudado todos vocês, que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui nesse vídeo se você gostou. Deixa o seu comentário que eu vou estar vendo todos e respondendo a todos, beleza? Até a próxima, pessoal!